Olha, o que vem à sua cabeça quando a gente fala em direitos humanos? A repórter Laura Tiso mostra agora por que defender os direitos humanos é um dever de todos, independentemente da condição. A gente está aqui para discutir, te para tentar entender o que, que as pessoas pensam quando a gente fala direitos humanos. O que, que, é que, o senhor, o que, que vem na cabeça do senhor quando falam isso? Direitos humanos para o meu conhecimento deveria ser para as vítimas. Mas pelo que eu vejo, o conhecimento que eu tenho favorece é só o bandido. Direitos humanos, às vezes a gente fica sem palavra para falar, Porque existem os direitos humanos, mas os humanos não têm o um direito. Acho que é o básico para qualquer ser humano sobreviver na sociedade. Eu acho que é um direito da sociedade, uma pessoa, por exemplo, um bebê já nasce com esse direito. E você acha que direitos humanos é uma coisa boa? Sim, e você... é a defesa, né? É o... Deixa eu ver, é a defesa de todo ser humano, né? Direitos Humanos, eu vou te falar uma verdade, direitos humanos é tipo Sim, é? Ajudar o próximo, entendeu? E tem que o próximo para mim. É essa é né? a forma de pensar. É essa. Os direitos humanos, na forma que a gente conhece hoje, surgem após a Segunda Guerra Mundial, com a declaração de direitos humanos realizada pela ONU no final da década de 40. E com isso surge a essência do que se considera o básico do conjunto de direitos. Que organizam a cidadania, que organizam um Estado de direito que as pessoas consigam ter defesa, saúde, educação, segurança e vários aspectos bem abrangentes que contemplam os direitos humanos como a gente enxerga hoje. A Constituição de 88 traz a consolidação dos direitos humanos declarados pela ONU para o ordenamento jurídico brasileiro. Para além de proteger aquelas pessoas que são presas e comem de forma indevida, temos o acesso a benefícios previdenciários, temos acesso ao PPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, ao registro, o registro no Cade Único, auxílio, moradia, hoje auxílio e moradia. Todos esses tipos de benefícios giram em torno do aspecto de direitos humanos. A gente não pode esquecer essa área e muitas pessoas esquecem isso. Direitos humanos. Agora eu posso fazer uma pergunta? Claro. O que é humano para você? Pois, presidente. Tem 15 anos que eu estou na rua, não mexo com nada, só dedico meus filhos meu trabalho. Fiquei então, 12 anos preso. Aí na então, a prisão? prisão é, um, é um inferno, é uma coisa que eu não desejo nem para pior nenhum. Que é um, é um inferno do mundo. Eu morava na rua, fumava prato. E um mês que eu não fui A mulher que trabalhando. E eu vejo como é que a sociedade... Quando eu estava naquela vida e hoje que eu não estava, porque a sociedade antigamente me sanguinava. Hoje está me vendo muito, está me vendo Defender direitos humanos é, pode ser visto de diversas perspectivas. Eu defendo isso por princípio, mas obviamente a gente pode defender direitos humanos como uma estratégia uma estratégia de garantia da ressocialização e da reeducação. As pessoas precisam ser punidas pelos atos criminosos cometidos, mas o respeito aos direitos humanos é o que vai garantir o retorno dessas pessoas à sociedade sem o cometimento de novos atos delituosos. A gente precisa de mais é, educando os que estão lá dentro, estudando. Então, de 16 mil presos no DF, a gente tem só 1.600 presos, um pouco menos de 2 mil presos estudando hoje. Você tem que pensar que ela vai voltar. Então ela vai ser aquela pessoa que no futuro vai trabalhar ao meu lado, inclusive vai ser o meu chefe ou vai ser o meu subalterno. Então nós temos que conviver em sociedade, temos que conviver com nossas diferenças sabendo respeitar o espaço um do outro. A... De assistência à saúde mental dos policiais militares que estão expostos à violência e trabalham diuturnamente, mas não recebem apoio psicológico. Isso também foi assunto de direitos humanos. Você saberia citar alguma outra coisa que faz parte dos direitos humanos e que não é defender um bandido, por exemplo? É. Que ajuda as mulheres, não mulher, não mulher, né? É direito à vida, direito à moradia, direito à saúde, direito à alimentação, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito à organização política, o direito à transparência, à informação, à livre manifestação. A gente defende tanto a combate à censura. Isso é defesa dos direitos humanos. Uma moradora de um assentamento rural não estava conseguindo acesso a um medicamento de uso contínuo pela rede pública. Esse também foi um assunto de direitos humanos. Não é só para determinada parcela da população, mas sim uma população ampla, humana. A superlotação dos hospitais durante a pandemia e a jornada exaustiva dos profissionais de saúde. Esse também foi um tema da Comissão de Direitos Humanos. Quando nós defendemos que a cidadania tivesse acesso à saúde, por meio das vacinas que estavam sendo é, limitadas à época da Covid, nós defendemos os direitos humanos para que todos tenham acesso à saúde. A gente teve em quase todos os hospitais do Distrito Federal no auge da pandemia. Então aquelas imagens é, de pessoas em gambiarra, de oxigênio, é, dentro de um banheiro são imagens do nosso celular, do povo dos direitos humanos, como o povo chama, né? a galera dos direitos humanos. No início do ano, uma escola pública do Guará recusou a matrícula de uma aluna autista. A mãe da criança ouviu da funcionária que a escola não teria vaga para esse tipo de gente. Esse também foi um assunto da Comissão de Direitos Humanos. A denúncia foi feita para a Secretaria de Educação e depois disso, a escola abriu uma turma inclusiva. E por que defender os direitos humanos? Eu diria que para você também não ficar sozinho. No momento que você defende os direitos humanos, você também se autodefende. Defender direitos humanos é necessariamente defender a democracia e o direito de todo mundo. Porque se aquele direito está sendo violado hoje, o seu direito pode ser violado amanhã.